bem pessoal dando continuidade aqui ao à nossa vídeo aula eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente passa essa informação que chega do Arduino para o servidor para um cliente por exemplo utilizando o browser para isso a gente vai precisar instalar aqui dois pacotes eu já já fiz para a gente ganhar tempo que é o socket.io você dá esse comando aqui npm install socket.io e o npm install express esses dois pacotes são bem interessantes, o Express é um framework que permite que você construa aplicativos utilizando o Node.js de uma maneira bem mais prática e o Socket vai te ajudar a fazer uma conexão via Socket entre o nosso servidor que está aqui rodando no Node e o cliente, que no caso vai ser um browser então, aqui é o nosso código a gente só vai precisar incluir algumas algumas diretivas aqui, antes de mais nada, vamos dar um espaço aqui e vamos criar aqui uma variável chamada app. Essa variável vai, nós vamos aqui utilizar o, o express a gente inclui aqui, e aqui a gente já instancia o objeto. Vamos precisar aqui do express, porque a gente vai ter que fazer uma configuração aqui que o Node.js a maneira como o site do, do socket.io ensina a distanciar um servidor utilizando o soquete, não permite que a gente faça algumas configurações como, por exemplo, você utilizar um diretório para fornecer arquivos, arquivos públicos para o seu site, por exemplo, arquivos JavaScript, arquivos CSS, imagens, etc. Então a gente vai fazer aqui de seguinte maneira express, utilizar estático, e aqui a gente passa um parâmetro... Que é o nome do diretório mais uma pastinha public e a gente fornece nossos nossos arquivos a gente precisa aqui de outra variável o HTTP que vai ser o nosso servidor a gente vai deixar o servidor aí funcionando né e aqui a gente instancia o nosso app já instanciamos o nosso servidor e passamos a configuração do Express para o nosso servidor. E, finalmente, I.O., que vai ser o, o nosso Socket. Socket.io. E aqui a gente instancia o nosso servidor HTTP. Feito isso, a gente já tem um aplicativo que utiliza o Express, o, o Socket e o servidor já funcionando, tudo configurado para a gente. Beleza, a gente só precisa definir aqui uma rota, né, utilizando o GET do nosso aplicativo, a gente coloca aqui o diretório root, no nosso callback a gente registra aqui alguns, alguns parâmetros como requisição e resposta. Quando o usuário enviar a requisição para o diretório root do nosso aplicativo, a gente vai enviar uma resposta aqui. Send file. E a gente vai mandar o nosso index.html. Tranquilo? Beleza. Agora a gente cria a nossa variável aqui. Vou chamar de MySocket. E agora a gente vai... Eu vou colocar depois da porta serial. A gente vai começar a implementar alguns algumas funções e eventos para o nosso socket, né? Eu precisei declarar aqui o socket separadamente porque ele vai ser instanciado em um certo momento e depois a gente vai querer manipular esse esse dado. Talvez nesse momento aqui, nem, a gente nem vai utilizar, mas é bom já ter o valor disponível, né? Então, primeiramente a gente vai registrar aqui o evento connection que é quando a gente recebe um usuário conectado ao nosso, conectou-se ao, ao nosso servidor, né? Aqui na função a gente recebe um socket nesse momento. E aqui a gente simplesmente vai informar que um usuário está conectado. ponto. Beleza? Então, tranquilo, né? É agora tudo configurado a gente só vai agora quando receber um valor da quando receber um valor na serial a gente vai simplesmente enviar emitir um evento para o nosso cliente para que ele possa receber esse dado lá no lá no browser então a gente registrou aqui uh, o evento data certo ao invés de a gente ficar logando aqui eu vou comentar essa linha a gente vai utilizar aqui o emit com isso a gente vai Definir um nome para um evento E a gente passa Algum parâmetro aqui Eu vou definir um nome aqui Por exemplo Dado Arduino Vai ser o nome do nosso evento O servidor vai emitir esse evento E o nosso cliente vai ficar Esperando que esse evento ocorra E a gente vai simplesmente Passar aqui um objeto eu vou dar um nome aqui de uh, valor e aqui a gente passa por exemplo aquele parâmetro lá de cima né esse parâmetro aqui dados eu vou colocar deira para diferenciar né deira e aqui a gente já tem o nosso a nossa configuração do servidor beleza quando tiver um dado disponível, esse dado vai estar aqui, Data. A gente vai emitir um evento chamado Dado Arduino e vamos passar um objeto com um campo chamado Valor e aqui a gente passa o dado que chegou. Tranquilo, agora a gente só precisa deixar o nosso servidor aqui escutando em uma porta para que ele se torne acessível, né? Aqui a gente diz a porta, por exemplo, porta 3000. E no callback aqui, a gente apenas informa o usuário né, que o servidor está rodando. E aí fica mais, mais tranquilo para a gente observar. Vamos ver aqui se dá para... <cười> Vamos testar primeiro, né? ver se está tá tudo ok. Vou aumentar a fonte aqui. Beleza. Bem, já, já instalei, né? não tem necessidade de instalar novamente. Vamos ver aqui o Node app.js uh, Algum módulo aí não está não disponível Express. aqui, hum. vamos ver se ele instala aqui. eu bem instalado aqui o Express, também instalei o Socket. Enfim, vamos aguardar para ver o que é que vai dar aqui. Instalou, né? Ah... Beleza, já deu certo aqui. Eu vou só Pegar o Arduino, que a gente já havia configurado ontem. Esse aqui, pessoal, foi algum conflito aí do, do pacote. Eu reinstalei aqui o, o Express, ele funcionou corretamente. Só vou agora conectar o Arduino aqui. para ele encontrar a porta, né? Que a gente tentou, que a gente programou na outra aula, então vamos executar. Então o servidor está funcionando aqui na porta 3000 e a porta já está aberta. Beleza, agora a gente vai partir para a gente programar o lado cliente, né? Que é aquele que vai estabelecer a conexão com o servidor via socket. Muito simples, aqui a gente vai... Vamos pegar aqui um, um... um template HTML5. Na verdade, esse aqui é o do Bootstrap. Ver se ele tem algum... Não tem o um SNP. Beleza, a gente aproveita isso aqui, vou salvar vou colocar aqui index.html A gente pode remover aqui, né Essas configurações aqui do bootstrap Aqui vamos colocar Arduino Node.js E aqui a gente vai simplesmente No nosso body aqui A gente vai incluir um um script a gente não precisa mais dizer o tipo né, no HTML5 e a gente vai incluir aqui o source, com isso a gente vai colocar o endereço aqui do nosso socket, socket você vai colocar socket.io barra /socket ponto .js isso aqui ele vai obter do servidor quando ele quando o cliente acessar essa página, ou aquele endereço, a gente vai fornecer um objeto sockets.io para que ele possa manipular as informações que vão, que vão chegar do servidor os eventos, certo? Então aqui a gente vai simplesmente utilizar o nosso utilizar o nosso objeto e vamos aqui registrar alguns, alguns eventos. Então, a gente Isso aqui pode ir lá no header script. A gente vem aqui e faz é, socket.on, bem parecido, né? Então a gente pega lá o nosso evento e foi o dado Arduino, né? Quando ele perceber que chegou alguma informação, a gente vai simplesmente criar uma função que vai passar o parâmetro aqui para a gente, né? Res. A gente pode colocar aqui valor, por exemplo, ou, ou dado, né? Quando esse dado aqui chegar, ele vai passar aqui o, o valor, né? Com o campo valor, então a gente vai simplesmente dar um... Por enquanto, a gente vai dar um console Console.log aqui, dado. A gente salva, né? Vamos ver aqui se está tudo ok, conferir. Vamos ver o que, é que acontece se a gente rodar o servidor e acessar a porta 3000 do nosso localhost. Acessou. Vamos ver aqui, abriu o console. A gente teve... Vou abrir aqui console. Não achou a referência do socket? Hum. Ah, a gente esqueceu de distanciar aqui, né? A gente precisa instanciar o, o nosso socket que a gente recebeu esse objeto aqui. Quando você inclui isso aqui, você já tem acesso ao, aos objetos necessários para estabelecer a comunicação, a gente instancia aqui um novo um novo socket e a gente depois a gente pode registrar os os eventos vamos iniciar o servidor aqui a gente vem aqui dar um F5 e aqui no console a gente pode ver que os valores já estão chegando, certo? eles estão chegando aí via porta serial do Arduino passando para o nosso servidor no Node.js que por sua vez está transmitindo aqui via soquete para um cliente que acessou aqui pelo browser então com isso aqui a gente já pode utilizar em vários, vários aplicativos diferentes aí você pode você pode estar tá plotando o gráfico você pode tá estar monitorando esse dado aí pelo, por vários dispositivos e colocar no seu servidor na internet e aí você fica fica a sua sua vontade aí para utilizar isso. Na próxima vídeo aula eu vou explicar como que a gente coloca um gráfico aqui para esses dados ficarem sendo plotados e a gente visualizar a curva que está sendo formada. Então por enquanto é isso, falou galera.